Oi, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje até eu gostaria de conversar com vocês sobre os nossos países vizinhos, né? inclusive sobre o Chile, que não é vizinho, mas que é, merece... Os nossos cuidados merecem nossa atenção pelo que está ocorrendo lá. Mas tem coisas que estão ocorrendo aqui que merecem também a, a, a nossa atenção. Né? Tem, eu não podia deixar passar em branco o que está acontecendo nesses dias com o Supremo Tribunal Federal. Né? É, com, com a, a, a questão da segurança jurídica necessária para qualquer país. Bom, daqui a pouco eu vou voltar, vocês se preparem, né? E temos nós estamos no Facebook, vocês é, é, também estamos no Instagram, você assiste melhor este filme, claro no YouTube, não? Né? Temos um boletim que vai pelo o, o Whatsapp, né? temos outro boletim que vai é, pelo e-mail. Né? Então, no formato que você preferir, é só se inscrever e pedir para a gente, que a gente manda para você. Né? A gente está também no Instagram, no, no Twitter, mas o bom mesmo é ler os textos, né? porque os textos que a gente faz né? são textos de, de informação e reflexão. Não deixem também de colaborar com a gente para que essa imprensa alternativa sobreviva. Até daqui a pouco. Vê o seguinte, né? O que vale? A Constituição ou a vontade de uns generais? Li, em alguma parte, alguém comentando que o STF está a verificar a constitucionalidade da Constituição. É insólito, mas <risos> o que realmente parece estar acontecendo, não é? A questão é clara e retilínea. Não deixa margem a dúvidas. Só depois de transitado em julgado, o réu é considerado culpado e pode ser preso. O Brasil tem três instâncias. Logo, o julgamento só termina na terceira. E não provada a culpa, termina a história. Se o Estado provar a culpa, o réu vai para a cadeia. Veja bem, isso porque a presunção da inocência é outro prefeito pétreo da Constituição. Presumida a inocência, cabe ao Estado provar a culpa. A comprovação tem que ser consubstancial, com provas concretas, a não ser em casos de flagrante delito. E mesmo nesses casos de presos em flagrante, ainda há chance de o réu ser julgado e libertado. Essa é a regra do jogo, que assegura segurança jurídica necessária para funcionar as instituições e a própria economia. O Brasil é tão absurdo que numa população de quase 900 mil presos, mais da metade sequer foi julgada. Essa é a realidade. Ou melhor... O resultado de uma guerra do Estado contra a nação, iniciada em 1500 e aperfeiçoada através dos tempos por uma elite branca, predadora e genocida, que faz questão de manter a sociedade excludente e preconceituada. O caso de Lula se tornou emblemático. Como duvidar ser o ex-presidente vítima de um complô, de uma conspiração que o afastou da eleição presidencial e o mantém preso sem comprovação de culpa? Os supremos ministros são, se não os responsáveis, coniventes com a farsa eleitoral de 2018 e com a insegurança jurídica que graça no país. Se não, vejamos, o primeiro episódio foi quando o general Vilas Boas, estando no comando das Forças Armadas, foi ao TSF dizer que não aceitariam a libertação de Lula, cujo habeas corpus seria julgado naquele dia e Lula solto para disputar a eleição. Era hora do STF colocar os militares em seu lugar. Quem manda nesse país? O Supremo é o guardião da Constituição e das leis. Tinha que ter feito com que se cumprisse a lei. Não dobrasse covardemente a pressão militar, por mais perigosa que fossem as ameaças. Ao não fazê-lo, tornou-se cúmplice do golpe contra as instituições democráticas consumada na farsa eleitoral que levou os militares a capturarem o poder. O Supremo Ministro assistiram calados à farsa eleitoral anulável sob todos os pontos de vista: interferência estrangeira. Abuso do poder econômico, intimidação do eleitorado, ameaça de golpe de intervenção armada. Ah, eles Tinha de coronel e general falando pelas redes que ia haver guerra civil se deixasse o Lula participar da eleição. Participação de empresas na manipulação das redes sociais, né? uso de inteligência artificial para disparar mensagens e como se não bastasse a ausência do candidato que poderia ou não ganhar a eleição, mas tinha todo o direito de disputá-la. Quem me conhece sabe que não sou petista nem lulista, mas não se pode estar indiferente diante do arbítrio, a quebra da constitucionalidade que levou o país a essa absurda insegurança jurídica em que estamos. Gente, não se pode aceitar que façam com os outros o que você não deseja para si. Amanhã um colega de serviço ou de faculdade quer seu lugar, basta acusar você de ser comunista, petista, ou lá o que for, para você ser demitido e possivelmente até ir para a cadeia. Nós já vivemos isso são 21 anos de ditadura era assim. E o que está, o que está acontecendo hoje, isso aqui é terrível, né? em escolas e até no serviço público é a mesma coisa. O sujeito é demitido porque não concorda com, não é? com, com que a parte, como é que não concorda com que a terra seja plana? Pelo amor de Deus. Então o que temos hoje. O STF é que deixou a nação em suspans ao não decidir sobre a ilegalidade da prisão em segunda instância. Na verdade, postergou mais uma vez a decisão. Por isso criou esse suspans. Vai redimir-se e fazer cumprir a Constituição? Ou vai manter a insegurança jurídica tão almejada e necessária pelos estrategistas do caos, os agentes do império. E tem mais enganação sendo metida, goela abaixo, na incauta opinião pública, aquela que acredita em tudo o que a Globo e os Jornalões falam para manter o status quo, para proteger a ditadura do capital financeiro e o atual governo de ocupação. Estão dizendo que, segundo a Petrobras, o petróleo que provocou a mancha é venezuelano. Atenção, minha gente. Não foi nenhum técnico da Petrobras que disse isso. A afirmação em público foi do presidente da empresa, um financista colocado lá pelo Paulo Guedes com a missão de acabar com a Petrobras. Veja o que ele já fez... Já se desfez dos oleodutos, dos terminais marítimos, das refinarias, da petroquímica, dos estaleiros, entregou as reservas do pré-sal às transnacionais e ainda as isentou de impostos e taxas. Vamos ficar atentos investigar com os técnicos da empresa e das universidades, a verdade acabará sendo revelada. Tem muita coisa sendo escondida por trás das manifestações deste governo de ocupação sobre o maior crime ambiental da história. Primeira questão. Olha, as autoridades não detetaram o problema e quando souberam, não tomaram nenhuma providência. Ao contrário, passaram a fazer diversionismo, inventar hipóteses absurdas, como a do cara que ocupa o Ministério do Meio Ambiente, que chegou a apontar um barco do Greenpeace como culpado. Segunda, o comandante das Forças Armadas mandou uns 3 ou quatro mil homens para ajudar a limpeza das praias, como se esse fosse o problema. O problema não é a sujeira na praia, o problema é o óleo que está vazando, gente. Terceira, a quantidade de petróleo vazado não cabe em cargueiros, nenhum. E o óleo continua aparecendo. Um óleo viscoso, misturado com areia e sal, segundo relatos de gente que entende, lá da Federação dos Petroleiros. De onde vem esse óleo? Eis a pergunta que nenhuma autoridade quer responder. Dizer que a análise química identifica o petróleo como sendo da Venezuela não ajuda em nada, só confunde mais, porque o petróleo da Venezuela, da Arábia Saudita e do pré-sal brasileiro são do mesmo tipo, os melhores do planeta. Então é isso, podem ter certeza de que estão escondendo alguma coisa. É com que a intenção é sempre de, cada vez mais, né, ir contra o Estado, né, ir contra a nação. A estratégia né, é implantar o caos realmente. Então, nos acompanhe, nós estamos com o nosso pessoal, né? nós temos um repórter que está na, na, na Bolívia, acompanhando o processo eleitoral lá, que culminou com, mais, com uma reeleição do, do Evo Morales. Interessante, no caso, aí, né? que os jornais aqui dizem que a OEA pediu a auditoria do, do, da apuração. Não foi a OEA que pediu. Foi o, o, o Tribunal Eleitoral da Bolívia que pediu à OEA que faça né, uma auditoria na apuração. É exatamente o contrário. Mas a direita quer, que, né, quer induzir a opinião pública a acreditar que houve uma fraude lá né, e possivelmente... É, que a Bolívia corre um risco de, de que eles façam o que fizeram na Venezuela. né? Proclamem o Mesa, né? que é um, um cara que sempre esteve envolvido com o narcotráfico, né? Pro, autoproclamá-lo como presidente da República e criar na Bolívia a confusão que eles estão criando na Venezuela. Mas eu creio que não vai conseguir, não, porque o povo e o exército estão unidos com o propósito de defender o Estado plurinacional. Então, fiquemos atentos, vamos mobilizar a opinião pública para que conheça a verdade das coisas. Como agora o que está acontecendo no Chile. O Chile era o modelo do êxito do neoliberalismo. E esse modelo, como é, os meios escondiam a verdade, a verdade do 1% rico e 99% na miséria. Que é a mesma coisa na Argentina. E na Argentina está havendo uma reação. Nós temos lá também nossa, nossa editora, Vanessa Martina, está lá cobrindo. Não, os fatos, eu creio que você deve estar acompanhando. Fique atento, porque o Diário do Sul está dando a toda hora. aí a gente está contando alguma novidade. Né? Isso aí, gente. Vamos ver, amanhã talvez eu volte. Mas fique com o Diário do Sul e ajude-nos. Né? Nós precisamos de você. Entre lá no Catarse né? e dê um dinheirinho. Não vai quebrar você, 20 reais por mês. Mas isso para nós faz uma bruta diferença. Pode crer, pode crer. Fazer o jornalismo que nós estamos fazendo está caro, gente, caro mesmo. Né? E nós não temos o dinheiro que tem, por exemplo, o Intercept, né? pessoal aí, outro dia, eu vi um comentário, pô, Interceptor que está fazendo um jornalismo do caralho, prensa alternativa. Olha, gente, não é alternativa não, viu? Ele tem 250 milhões de dólares. Né? O, o, o, o Billy Gates, o, a Apple, sustenta essa gente. Não, não pensa que ele faz um jornalismo barato, não. Ele mesmo, inclusive, vocês viram a entrevista, dele ele mesmo disse que ele é um cara que ganha muito dinheiro. Né? Muito. Então isso não é uma imprensa alternativa, é uma imprensa ética, né? que busca a verdade das coisas e que está fazendo um jornalismo investigativo de primeira linha, dando aula de jornalismo né? para esses pobres nossos coitados aqui que estão prisioneiros dos patrões e não podem exercer todo o seu potencial de bons jornalista que eles são. Né? Então, é, é, não confunda as coisas, né? Intercept tem muito dinheiro e nós não temos nenhum. Então, em vez de ajudar o Intercept, por favor, ajude a gente. Né? Ok? Eu volto. Até mais.